Muito bem, pessoal. Muito bem. É o professor Boina está de volta aqui com você, né? É, aqui com você para poder orientar aí você é, em algumas coisas, algumas coisas necessárias, né? É, que deve ser feito na, na internet. Às vezes a pessoa ainda não tem muita experiência. Estamos aqui para atendê-lo, tá bom? Muito bem. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita se inscreve. Deixa seu like aí, né? que não é tão importante assim o um like, né? igual o povo fala tanto. É importante você assistir os nossos vídeos, mas deixa o seu like aí assim mesmo, né? Muito bem, não se esqueça, né? eu sou o professor Boina, professor e locutora de rádio, que está é, de terça a sexta-feira na Rádio Saudade do Sertão. Rádio Saudade do Sertão é em Ribeirão Preto, aonde você pode ouvir a Saudade do Sertão. É só você ir lá no Play Store do seu celular Digitar a Rádio Saudade do Sertão Baixar o aplicativo e ouvir a programação 100% evangélica E inclusive, exclusivamente sertaneja evangélica, tá bom? Vamos lá, vamos... É, eu já tenho um vídeo pronto aqui, inclusive, que eu vou postar no meu canal E vou ensinar você como é, postar agora com essas novas regras aí do YouTube, né? É que mudou tudo, vamos lá! Vamos postar então, vamos mostrar para o pessoal aí pelo Brasil afora, como faz este tipo de coisa. Vamos lá, vamos abrir aqui o canal, né? É, deixa eu posicionar esse microfone aqui, senão não dá para fazer absolutamente nada. Vamos abrir o nosso canal aqui. Isso, é, agora você, para postar, você vai vir aqui, né? A maioria do pessoal já sabe, mas só que vai se enroscar um pouquinho, porque mudou muita coisa aqui dentro. É, aqui, vai abrir essa planchetinha aqui. Tu vai vir aqui e clicar aqui nessa setinha. Vamos lá, né? Tá certo. Aqui já caiu na parte de vídeos, mas só que não é esse. Esse aqui eu já postei, né? Eu vou postar esse mais recente, que... Nós acabamos de fazer a master dele, né? A masterização. É, deixa eu ver aqui. Palharim, preço, pecado, financeira não, gospel não, João Ribe. João Ribe é a, a festança de crente. Onde é que está o abençoado aqui, né? Que eu acabei de fazer agora há pouquinho, né? É, eu devia ter separado no, no caso, né? Devia ter separado, sim. Para não dar esse tipo de problema. Pastor João Hibbe, o preço do pecado. Não é esse. O preço do pecado não é esse. É, tem tamanho de pecado, não. João Hibbe, o preço do pecado. João Hibbe. Festa cristã. De final de, de final não. Aqui, ó. A Bíblia Católica condena a coroa da santa. Achei. Certo. A Bíblia Católica Condena a Coroa da Santa. Vamos lá. Muito bem, é só clicar aqui em cima, né? Olha só os próximos passos, para você não se perder aí com o seu canal, né? Tem de prestar muita atenção. Aqui, nós temos aqui o título, né? Ou seja, João Ribe, a Bíblia Católica Condena a Coroa da Santa. É um grande estudo esse aqui, viu? Se você for evangélico, ou mesmo se você for católico, vale a pena, né? É muito bem. Descrição aqui. Vamos colocar aqui o título, né? Aqui embaixo também. É, miniatura. Minha, aqui você vai colocar lá a capinha né? do vídeo. No caso aqui a nossa está lá na tela. Deixa eu dar uma procurada aqui. Você que ainda não entendeu aí, aguarda aí que você vai entender. Né? O que é que eu tô falando que é a capinha? Deixa eu ver aqui. Vamos procurar a capa. Ícone. Está aqui, vamos ver. Aqui tem um monte de ícone, por isso demora um pouquinho. Mas nós chegamos lá, né? Um pouquinho cansado, a hora do almoço. Estamos aqui, aí na batalha. Aqui, essa é a capinha. Tá, agora, playlist, tal, tal, não. Playlist público. Não é conteúdo para criança, não. Você tem que de deixar selecionado ali que não é. Vamos lá. Pro, programação paga? Meu vídeo tem programação paga? Não. Você não assinala nada. Aqui. Vamos colocar aqui. É. João Ribe. João Ribe mais alguma coisa aqui deixa eu deixar deixar aqui mensagem mensagem tá é santa que é referente ao título né e palharim palharim Tá, agora vamos descer mais aqui, vamos ver o que tem para ser preenchido. Aqui você não mexe. Local de gravação, no meu caso, não tem necessidade. Licença e atribuição. Eu costumo deixar em Criativo canon É aí você que sabe, né? Aqui, pessoas e blogs. No caso, é uma mensagem que você tem. É importante você sinalizar aqui. Deixa eu ver. Notícias, política, educação... Ciência, tecnologia, sem fins lucrativos, pessoas e blogs. É, por ser uma mensagem, vamos deixar assim mesmo, né? Pessoas e blogs. Aqui, visibilidade de comentários. reter comentários. Não, permitir comentários. Não tem nada a esconder, então pode permitir comentários sem problema. Vamos ver aqui, próximo. Aqui você presta muita atenção, que é importante. Olha aqui, ó você clica aqui, ativar monetização, concluído, tá vendo aqui ó, ativar, uma, ativada, aqui você deixa tudo sinalado, deixa eu ver posição dos anúncios, tal, tal, tal, tal, aqui você vem aqui também assinala, gerenciador, tá, é aqui, vamos lá, Próximo, né? Aqui é uma parte super importante, ó. Adequação para publicidade. Linguagem própria, conteúdo adulto não tem, violência não tem, conteúdo chocante não tem. É, algo perigoso e nocivo, conteúdo relacionado às drogas, ao ódio não, relacionamento de arma de fogo não, questões delicadas não. Nenhuma dessas opções. Eu vou clicar aqui e próximo. Vamos ver aqui agora, elementos do vídeo Tá próximo Tá público Você clica aqui no público A criança deste vídeo, não Privações, tal, tal, orientações Pronto, vamos publicar aqui Vamos publicar agora, né? Agora é só aguardar Vamos fechar aqui já vamos lá do outro lado, né? Vamos acompanhar aqui do outro lado. Você pode ver aqui que o vídeo está sendo, é, está entrando o é, upload na, na internet, no, no canal. Ó, ainda está entrando ó, aqui. Você pode dar uma olhadinha aqui, está 95% processando. Vamos aguardar. Você pode perceber bem aqui. Aqui está pendente ainda a visualização, está processando. É só aguardar um pouquinho, para ele ser aprovado. Né? É um vídeo de uma, um grande estudo da, da Palavra de Deus, né? é sobre os evangélicos e a Igreja Católica. Inclusive, eu te convido aí a dar uma olhadinha depois. Né? É, te convido aí a te dar uma olhadinha depois no canal, que vale a pena. Reverendo João Ribe Palharim tem uma inteligência fora do comum. E um detalhe, né? é um estudo é, dado com bases na Igreja Católica. Ele está provando algumas coisas aí, ó, interessante, com a Bíblia Católica na mão. Para você que é católico, às vezes você fala, não, isso é mentira de crente, mas está lendo a Bíblia Católica, por isso é, você não tem de contestar. Né? Ótimo estudo, maravilhoso. É, se você está nos acompanhando, gostaria até de convidá-lo a acompanhar esse estudo depois de postado Vale muito a pena, é uma beleza, tá bom? É, devido aí ao peso das imagens, ou às vezes a internet está um pouquinho baixa aqui para mim Está demorando um pouquinho, mas eu creio que não vai ser muita coisa não né? Vai ser aprovado logo esse, esse vídeo Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar uma olhada É, continua ali na, no sistema de aprovação vamos aguardando o que, que é isso aqui vamos dar uma olhadinha nesses detalhes aqui para ver se está tudo ok por aqui por dentro está simplesmente está aí salvando você pode dar uma olhada aqui ó conferir aqui comigo, mais opções, deixa eu dar uma olhada como é que ficou aqui, nenhuma localização, tal, tal, tal, português, pessoas e blogs, tudo ok, monetização, deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo ok aqui também. Posição do anúncio. Ah, é só aguardar mesmo, né? Só aguardar que vamos voltar lá onde estávamos. Que É questão de alguns minutos, alguns segundos aí talvez. Já aparece lá. Muito bem, gente! Ova. Muito bem! Um forte! Eita, começou a falar sozinho ali, vamos ver. Vamos ver agora, posicionamento, está em 95% aí no processo, a internet provavelmente deve estar um pouquinho lenta aqui né, enquanto isso vamos verificar o nosso gravador, está tudo ok né, está gravando normalmente e enquanto se normaliza ali, se praticamente entra o vídeo normal. Eu gostaria de lembrar a você que nós estamos na Rádio Saudade do Sertão todas as manhãs, né? Aliás, todas as manhãs não, de terça a sexta-feira, né? É, antigamente era de segunda a sábado, né? Hoje é de terça a sexta-feira. Mas pela Rádio Saudade do Sertão. Programa Saudade do Sertão. Para você que gosta de música sertaneja, ali é o momento certo, a, a rádio certa para você sintonizar. Rádio Saudade do Sertão, você sintoniza. Ah, como que eu vou pegar essa rádio? Onde que eu sintonizo ela? Muito bem, você vai lá no Play Store do seu celular Você digita lá Rádio Saudade do Sertão Você puxa o aplicativo né? Você vai digitar lá E você vai ver o aplicativo da rádio Você baixa, instala E vai acompanhar a programação da Saudade do Sertão Saudade do Sertão é uma rádio Totalmente sertaneja Mas com músicas gospel Só sertanejo gospel só aquela, aquele tipo de música maravilhosa, que louva a Deus, que engrandece o nome do Senhor, que é todo, de, é, de, de, todo é, como diz, é, é digno de toda a honra de toda a glória, né? Eu acabei de almoçar agora, a concentração parece estar tá meia meio ruim, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o meu retorno. É, trabalhando Deus de cedo, uma hora dessa sempre dá umas falhadas, né? Mas eu tenho certeza que aqueles que estiverem acompanhando o nosso vídeo não vai reparar isso, porque é algo importante é trabalhar, batalhar, algum errinho, alguma coisinha, é sempre acontece, porque ninguém é santo, ninguém é sem falha na face desta terra, né? Aguardando aí a consumação aí do vídeo, né? De entrar por inteiro, está demorando um pouquinho, né? Está demorando um bocadinho 95% ainda. Deixa eu ver aqui, pendente, né? Está pendente ainda o sistema. Vamos aguardando. Ribeirão Preto hoje fazendo um tempinho até gostoso, né? É, tá gostoso hoje. É, tá não tá calor nem tá frio né tá com um tempo equilibrado né equilibrado isso é muito bom vamos dar uma olhadinha lá do outro lado quanto isso só para passar o tempo mais rápido muito, muito bem aqui. gente é, parando aqui né que isso aqui é só clicar aqui já começa a falar né <risos> é muito bem são Meio dia e 57 minutos agora, hein? É, meio dia e 57. É engraçado, né? Tá demorando um pouquinho, né? Será que eu acabei errando onde eu colocar os, os vídeos? Eu acho que não. Está pendente simplesmente aqui. A tendência aqui é, é praticamente entrar no ar dentro de pouquinhos minutos, né? Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui.. Se, como vai se reagir tá aqui é que tá na pendência ainda né o a internet deve estar tá bem devagar também isso está ajudando ajudando a, a demorar mais ainda né vamos lá Vamos aguardando Enquanto isso, né, deixa eu falar para você né, Que no nosso canal você é, tem vários vídeos né, Que vão te ajudar né, você, Principalmente você que tem rádio Você que tem a sua rádio online Nós temos vários vídeos Vídeos oferecendo pacotes de vinhetas gratuitas Vídeos ensinando como você colocar a sua rádio online no ar né é, Como você colocar ela para funcionar Para falar ao vivo enfim, montar sua própria rádio online por, por aquele precinho todo especial Você mesmo monta Você mesmo é, vai administrar E vai pagar apenas uma taxinha mensal né? É só você entrar em contato comigo qualquer dúvida Você entra em contato Você adiciona o teu zap aí ó, Presta atenção, pega papel e caneta aí adiciona o teu zap no, no seu zap O, o whatsapp da rede Saudado do sertão 988269117 988269117, você adicionando, é, eu vou te passar mais detalhes e logo, logo você vai estar aí com a sua rádio, falando aí com o Brasil inteiro, seguindo as nossas orientações. Você vai ser uma pessoa que vai falar com o Brasil todo aí, o mundo todo, porque rádio online não tem limite, não tem fronteiras, né? Rádio online é, é praticamente aí, pega o mundo todo, né? Pega o mundo todo. E você vai falar aí com audiência pelo mundo afora, tá bom? Estamos aguardando aqui é, a vontade dessa internet funcionar melhor, né? Mas eu creio que seja apenas é, um problema temporário, né? É que a internet aqui tá. tem certas horas que ela abaixa bem a. É, fica bem baixa, né? Vamos retornar lá e aguardar. Uma mensagem aí de uma hora e pouco. Muito bem, gente. Né? Está um pouquinho pesado também, né? Mas não era para estar tá tanto. que a nossa internet aqui costuma ser boa. É, ainda continua ali a pendência. Está processando aí o sistema, né? Mas, aqui, vai, como vai levar alguns minutinhos, gente, para processar, quando o seu vídeo for processado aqui, você vai ver desta maneira aqui, ó, ó, você pode ver que está monetizado, aqui, aqui mesmo vai, vai escrever aqui no lugar de pendente, vai escrever público, aqui ativado, e aqui as visualizações, etc e tal. Então não há necessidade de deixar terminar aqui. Que isso aqui vai, deixar, vai, vai levar algum tempo. Um tempinho a mais. Mas está tudo ok aqui. E você fazendo aí esses procedimentos. Você vai postar. E vai ficar bonitinho. Mais ou menos isso aqui. Ó. Quando tiver acabado ali. Você vai vir aqui. Ó. Vai, Muito vai aparecer aqui embaixo. Mas é, ele não apareceu ainda. Porque, porque é, está ainda em processo, em andamento do vídeo entrar no canal, tá bom? Muito bem, é, mas é isso aí mesmo, né? É assim que funciona, como diz Irmã Maria, lá de São Sebastião do Paraíso. Esse é o processo para você é, postar o seu vídeo no YouTube, né? Com o novo sistema de aprovação aí, é, de aprovação aí pelo, pelo YouTube, né? Gente, nós vamos ficando por aqui. É, nós vamos ficando por aqui e na próxima oportunidade nós voltamos aí com mais um vídeo. Um abraço a todos, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar seu like e nos ajudar aí neste canal abençoado. Te